hoje foi anunciado vários detalhes do Mundial de Brawl Stars Você vai saber tudo como conseguir participar do Mundial Você pode ganhar um milhão de dólares Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo de Brawl Stars Hoje com novidades, além da minha cabeça de Bruce aqui, mano É o seguinte... O Brawl Stars lançou hoje informações sobre o Mundial Você tá vendo aí que eu já tô aqui dentro do Brawl Stars E a gente vai diretamente para notícias, isso mesmo, para notícias aqui ele já tem muita coisa legal Brawl Stars Championship Challenges, isso mesmo Teremos o um novo modo de jogo desafio do Brawl Stars, o desafio do Mundial, isso mesmo Vamos clicar aqui para entender como funciona, tá tudo em português, tá demais galera Bom, vamos lá entender, ó, desafios do campeonato de Brawl Stars, saiba mais, né, você vai saber um pouco mais Vão ser desafios, da mesma forma que rola já no Clash Royale, galera Joga os novos desafios, vão ser uns um desafios é, 15 desafios, né, que você vai ter que jogar é, são três, mo, três de cada modo, né? São cinco tipos de desafios Três de cada modo e se você fechar, você passa pra próxima fase Que aí é um desafio regional, isso mesmo Bom, você vai poder chegar até as finais presenciais Que vai acontecer sim, já vai ter a, a, a, todas as informações Vai acontecer na Polônia, mano! E a primeira já é pra Março, calma que nós vamos ver tudo isso daí Bom, primeira parte pra você poder participar Desafio dentro do jogo Entre no novo desafio do campeonato Seja sozinho Ou com outros participantes E você monta uma equipe e vai jogar aí As partidas dos desafios São 5 modos de jogo né? Pique Gema, Futebral Caça Estrelas, Roubo E Encurralado, então você precisa De pelo menos 800 troféu No total para poder jogar Então todo mundo vai poder jogar Não é só Pro Player, tem 800 troféus, no total, na sua conta já era, mano, não é por Brawler, é no total, na sua conta você já pode participar, e aí você vai ver aí, jogar você vai jogar o desafio, são 15 vitórias que você vai precisar são 15 vitórias, 3 de cada modo, então são 5 modos, 3 de cada modo, 15 vitórias no total você não pode perder 3, tem que perder no máximo duas perdeu a terceira Acabou pra você, infelizmente nesta não vai ser a sua oportunidade Então vai ter que esperar a próxima vez que vai rolar o desafio Bom, classificatórias online e finais mensais Se você fechar o desafio, sim, se você fechar o desafio Você vai aí pro desafio do campeonato, você vai receber um link Pra uma próxima rodada, as classificatórias online regionais E aí as oito melhores equipes de todo o mundo serão convidadas a comparecer pessoalmente nas finais mensais com prêmios em dinheiro pra todo mundo que chegar lá Ou seja, todos os oito times que chegarem às finais mensais vão ganhar prêmios em dinheiro Em dólar, uma delícia Bom, e eles vão pagar pela viagem e pela acomodação também Olha que bacana, olha que oportunidade galera, muito legal né Bom, finais mundiais. Como vai acontecer a final mundial, já que vai ter finais mensais? Ganhe pontos suficientes nas classificatórias online e nas finais mensais e para se classificar até as finais mundiais do Brawl Stars em outono de 2020, mano. Enfrente os melhores do mundo e mostre quem é o melhor... Brawler, isso mesmo Bom, a gente vai ter então, resumindo Vai ter um desafio dentro do jogo 15 vitórias, como no Clash Royale, igualzinho Você tem que jogar aí os 15 vitórias Tem que ganhar as 15 sem perder três vezes tem que perder no máximo duas então se você fizer 15 1 15 2 GG perdeu três você tá fora só na próxima vez conseguiu fechar os 15 você vai receber um link para você poder ir para a próxima fase que é a final que é o torneio regional ali você vai jogar com os o, as equipes da sua região e ganhando aí se destacando nessa nesse qualificatório regional você vai para para a final mensal na final mensal, você vai jogar lá com os caras valendo uma posição melhor, né? Posição bacana e também pontuação, além, é claro, de premiação em dinheiro. Isso mesmo, e conseguindo aí uma boa qualificação lá, você se garante aí para as finais mundiais. Isso é muito legal e dá oportunidade para todo mundo conseguir chegar. Bom, eles falam aí, para informações futuras, confira... Esportes.brawstars.com O Brawl Underline Sports no Twitter Ou Brawl Underli Stars Underline Sports no Instagram E eles falam, tudo começa no dia 11 de janeiro Agora, mano Semana que vem já, né? Semana, 7, 8, 9, 10, 11 É semana ainda, isso mesmo É final de semana agora, acho Então se pre prepare seus Brawlers para o maior teste de todos os tempos Cara, animal, mano Todo mundo vai ter chance Vamos dar uma olhada aqui? Nesse link aqui que é o link do site, mano, isso mesmo, site esportes.brawstars.com E tá em português, isso é muito legal também Aqui a gente tem todas as informações a respeito do Mundial também É aqui que você vai ter que acompanhar pra poder ficar sabendo Ó, aqui já saiu muitas coisas Saiu o primeiro vídeo, aquele vídeo teaser que rolou no Mundial Saiu informação sobre o formato do torneio aqui e tal A idade que você precisa ter, como, vai, como iria funcionar depois saiu a premiação, que seriam aí é, mais de um milhão de dólares, poder chegar a mais de um milhão e meio de dólares Por conta de todo, tudo que você gastar dentro do jogo vai ser revertido pro Mundial também, é muito legal E agora saiu a data de lançamento e as regras E aí tem um vídeo, né, que a gente vai ver daqui a pouco E tá escrito, o primeiro desafio do campeonato acontece dia 11 de janeiro, a partir das 8 horas, fuso horário UTC É Universal Time, acho que é o horário de Londres, fique ligado, e confira aí direitinho as, as classificatórias online começarão no dia 18 de janeiro Para os jogadores que completarem o desafio do campeonato Então você vai ter aí uma, uma semana, né, provavelmente, para poder fechar o desafio Do dia 11 até 18 Dia 18 já começa a segunda fase regional, muito legal E o primeiro, a, final, a primeira final mensal está planejada para acontecer no dia 7 e 8 de março Em Katowice, na Polônia As regras para classificatórias online e finais mensais estão disponíveis em inglês, tá ali o link pra você também ver, bom, vamos dar uma olhada nesse vídeo que eles lançaram agora pra você poder ver como tá o hype, mano vai lá <risos> que top, mano. Todas as informações que você precisava para poder entender como vai funcionar o torneio já vieram nesse vídeo. Ainda tem alguma alguma coisinha ou outra para poder divulgar também. Mas basicamente o novo desafio vai estar tá aqui dentro, aqui em cima, no lugar do amigo roubado. Provavelmente vai aumentar um espaço. E aí você vai poder clicar aqui e entrar no desafio. Mas tomem cuidado. Monte a sua melhor equipe. Não vai com aleatório. Eu diria para você não ir com aleatório. Monte uma equipe que você se garanta, jogue com muita tranquilidade, confira seu wi-fi aí, confira tudo direitinho pra você fazer bonito e quem sabe você vai estar no Mundial e quem sabe eu não narro você lá ao vivo Que loucura, imagina que doideira, mano Então é isso, você aí, fica ligado, tá chegando o Mundial de Brawl Stars, começa agora essa jornada até o Mundial Começa agora dia 11 de janeiro Então se liga só, não vacila E é claro, quer saber mais? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like E é isso, um abraço Tamo junto, é nóis Falou, foi.